DISTRAÍDOS VENCEREMOS Paulo Leminski AVISO AOS NÁUFRAGOS Esta página, por exemplo, não nasceu para ser lida. Nasceu para ser pálida, um mero plágio da ilíada. Alguma coisa que cala, folha que volta para o galho, muito depois de caída. Nasceu para ser praia, que sabe a da Antártida, Himalaia, sílaba sentida. Nasceu para ser última, a que não nasceu ainda. Palavras trazidas de longe, pelas águas do Nilo. Um dia, esta página, papiro, vai ter que ser traduzida. Para o símbolo, para o sânscrito, para todos os dialetos da Índia. Vai ter que dizer bom dia, ao que só se diz ao pé do ouvido. Vai ter que ser a brusca pedra, onde alguém deixou cair o vidro. Não é assim que é a vida? A lei do quão. Deve ocorrer em breve uma brisa que leve, um jeito de chuva a última branca de neve. Até lá, observe-se, a mais estrita disciplina, a sombra máxima, pode vir da luz mínima. Minifesto Ave a raiva desta noite, a baita lasca a fúria abrupta, louca besta vaca solta, ruiva a luz que contra o dia, tanto e tarde madrugastes. Morra a calma desta tarde, morra em ouro, enfim, mais ceda a morte, essa fraude quando prospera Vive e morra sobretudo, este dia metal vil Surdo, cego e mudo, nele tudo foi E sequer foi tudo, já nem tudo nem sei Se vai saber a primavera, ou se um dia saberei Que nem eu saber, nem ser, nem era Vim pelo caminho difícil, a linha que nunca termina A linha bate na pedra a palavra quebra uma esquina. Mínima linha vazia. A linha uma vida inteira. Palavra, palavra minha. mini mistério. Quando o mistério chegar, já vai me encontrar dormindo. Metade dando pro sábado, outra metade domingo. Não haja som nem silêncio. Quando o mistério aumentar. Silêncio é coisa sem senso. Não cesso de observar. Mistério, algo que penso, mas tempo menos lugar Quando o mistério voltar, meu sono esteja tão solto Nem haja susto no mundo que possa me sustentar Meia noite, livro aberto, mariposas e mosquitos Pousam no texto incerto Seria o branco da folha luz que parece objeto? Quem sabe o cheiro do preto, que cai ali como um resto? Ou seria que os insetos descobriram paretesco com as letras do alfabeto? distâncias mínimas um texto morcego seguia por ecos um texto texto cego um eco anti anti anti antigo um grito na parede rede, de volta verde verde verde com mim com com consigo ouvir é ver c c c c c ou cc meletesigo saudosa amnésia a um amigo que perdeu a memória Memória é coisa recente Até ontem, quem lembrava? A coisa veio antes Ou antes foi a palavra Ao perder a lembrança Grande coisa não se perde Nuvens são sempre brancas O mar continua verde Iceberg Uma poesia ártica Claro, é isso que desejo Uma prática pálida Três versos de gelo uma frase-superfície, onde vida-frase a frase alguma não seja mais possível. Frase não, nenhuma. Uma lira nula, reduzida ao puro mínimo. Um piscar do espírito, a única coisa única. Mas falo, e ao falar provoco nuvens de equívocos, ou enxames de monólogos. Sim, inverno estamos vivos.